Derrubamos várias árvores, senhora. Você vai precisar delas? Se sim, pode levar quantas você quiser. Se chamam de vira-latas, bom, vamos tratá-los como vira-latas. Senhora, as máscaras que usam, você viu? Elas têm presas, focinhos e chifres, como um pesadelo. Logo a rainha e seu séquito chegaram a córrego do falcão Lá encontraram os homens aguardando em posição de sentido Sob o forte sol do meio-dia Vossa majestade, Conde Caldwell Descansar, sargento Seu relatório nós reunimos todo o povo na praça, Vossa Majestade. Supondo que eles possam ter ajudado os bandidos, mas nossa cortesia não os inspirou. Eles não contaram nada. Se Vossa Majestade permitir, podemos chamar o Carrasco. É só ele preparar a forca na frente deles que abrem o bico rapidinho. Falarei com eles primeiro. Vossa Majestade, a rainha interrogar plebeus simplesmente não é adequado. Para quem? Não perderei minha coroa e meus títulos por causa disso. Não vejo inconvenientes. Curvem-se à sua soberana! Sua majestade, Neve, rainha de Lyri e Rivia! Tenha piedade, vossa majestade. A gente não fez nada de errado. Somos gente simples. Ergam-se, boa gente. Embora eu seja sua rainha, vocês são súditos, não escravos neve estendeu uma mão na qual brilhava o Anel Real. Não conhecendo o protocolo, um plebeu agarrou-a firmemente e deu-lhe um forte aperto de mão. Nossa! Logo estaremos nos tratando pelo nome. É um ultraje! Guardas, prendam-no! Está tudo sob controle, Caldwell. Perdoe-me, Vossa Majestade. Não estou acostumado. Olice. Você tem um aperto de mão firme e vigoroso E é um espírito audaz, digno de respeito Como se chama, homem? Helmer, filho de Florence Encantada Helmer, estou em apuros e preciso de ajuda Então, por favor, responda-me francamente e sem hesitação Os bandidos, quem eles seguem? Ele, minha senhora, a gente viu ele sem nome, só um título estranho. O Duque dos Cães é como chamam. Nossa, um vira-latas por sangue. De sangue azul. Ele disse aonde ia com seus cães? Você se lembra, Imogen? O que ele disse? Foi Gliton, não foi? Clayton, Lorde Clayton. Sua propriedade fica ao sul. Então soe as cornetas e faça os homens entrarem em formação. Marcharemos imediatamente. Minha senhora, não fique com raiva do duque. Ele é um homem bom. Deu moedas por recebermos ele. Dividiu até a comida que tinha. Silêncio, imbecis. A rainha manifestou-se. Vossa majestade, estou às suas ordens. O que faremos com eles? O duque dos cães vos alimentou. Então vocês têm força suficiente para carregar armas. E como ele vos deu moedas, vocês não receberão nada dos cofres do reino. Sargento! Todos os homens com 15 verões ou mais se juntarão a nós imediatamente, onde servirão por cinco anos. Senhora, não! Falta pouco para a colheita! Quem vai cuidar das plantações? Mav galopou em direção à propriedade de Lord Clayton, sua montaria afastando os camponeses enquanto levantava uma nuvem de poeira. O povo em córrego do Falcão falou por muito tempo da visita real, embora sempre sussurrando e a portas fechadas. Isso, Reinar. Bandidos atacando os cobradores de impostos reais? Na estrada, hein? Esse retumbar? O que é? Cuidado, deslizamento! Recuem! A muralha está desmoronando! Salvem-se! Vossa Excelência, a carruagem. Vamos usá-la de cobertura. Adiante! Devemos movê-la adiante. E agora? Seu efetivo é bem menor do que eu esperava. Chamem seus companheiros! Andem logo antes que eu pegue o chicote! Só preciso de uma flecha. Ha! Me dê um alvo. A carruagem. Use a carruagem agora. Ufa, nós conseguimos reinar. Eu te agradeço. A muralha do tempo desabou. As vigas foram certamente danificadas por alguma coisa. Ou oh, alguém. Okay. Não nos resta o que fazer aqui. Prossigamos. Uma carroça simples, carregada de feno, chacoalhava pela estrada na direção oposta. — Saia da estrada! — gritou o conde Caldwell, de pé sobre as esporas. — Abra um caminho para a sua rainha! Os camponeses obedientemente levaram a carroça até as urtigas na beira da estrada. Ao passar por ela, neve olhou de relance e congelou. Sobre o feno jazia um homem gravemente ferido, tomado pela febre. Um forte cheiro podre exalava de sua perna enfaixada. Deuses! Quem fez isso com ele? Perguntou Neve. Bandidos? Não, minha senhora. Respondeu o carroceiro. Foi uma criatura. Tem um cemitério lá para o leste, perto do brejúmido. Dizem que é velho, como os elfos. O camponês continuou. O Cleton estava colocando a armadilha. Veio correndo, cheio de sangue, falando de uma mulher dos cabelos compridos que tinha saído da cova. Estamos levando ele nas irmãs de Melitele aqui na montanha. Vai ver, elas ajudam. Elas vão ajudar. Disse a rainha. Porém, vendo o homem ferido, ela sabia que ele morreria antes do anoitecer. Boa sorte na viagem. A rainha assobiou. E sua égua retomou o trote. Devo enviar um bruxo, majestade? Perguntou Caldwell. Um lunático desse tipo destroçaria esse monstro num instante. Até que prendamos os bandidos, não permitirei que ninguém, de patente alguma, saia da nossa companhia. Respondeu a rainha. Qualquer um que fizesse isso seria capturado. Mas, se nossa estrada passa perto de Brejúmido... Podemos conferir com os nossos próprios olhos. Vossa Excelência, acabamos de combater feras e mal conseguimos escapar com vida. Essa criatura requer uma espada de prata e fórmulas mágicas. Uma dúzia de bestas terá que bastar. Disse a rainha, calma, porém firme. E por favor, crie coragem. Avante, Caldwell!